Aqui é bom. A está só tudo amarelo, mostrando que está em crise. Essa aqui dá um certo aspecto de mata secundária, mas ainda mais seja forte os traços de campo sujo. Depois vê-se o vê um número de, de árvores secas e essas árvores secas não dividem o fogo, senão é, crescem até um certo ponto, ficam amarelos e depois se retiram. E nesse caso não falta de, de, de, nem de matrizes, nem de dispersores para fazer a recuperação, senão o, o grau de degradação foi tão violento que parece que a, a vegetação eh, local <coughs> eh, não tem recursos para fazer esse eh, trabalho de recuperação no, no, em, em tempo curto. Esse é um dos, dos motivos de ter escolhido isso é o aspecto do testemunho. Outro, é a minha, o meu interesse é como que vou agir num lugar deste para chegar a ser um ser querido e para ter, no mesmo tempo, um saldo energeticamente e enquanto qualidade e quantidade de vida consolidado positivo, tanto em relação ao sublocal da minha intervenção quanto no planeta por inteiro, agora depois de 28 anos é, de experiência com esses tipos de, de solos, o que, que eu vou conseguir hoje em dia, ou seja, que que me... é, até que ponto aprendi ou não aprendi de lidar com isto. Nós vamos pegar da superfície, de 0 para 20. Depois nós vamos cavar uma trincheirazinha e pegar de, de 20 para 40. E depois vamos cavar mais fundo e pegar de 40 para 60, Para ver o que, que existe no, no solo. Ou seja, onde está o gargalho que não está crescendo nada. Duro e seca. Aqui é terra suave, mole. De propósito, eu direi também dessa porque. Também faz parte do campo. Será que a gente vai colher daqui a um ano e meio? Vai. Vai, vai, eu espero que sim. E não só colher, e não deixar uma, uma eh, florestinha estabelecida que com a sua dinâmica vai para frente, como as primeiras plantações que eu fiz.